Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês Hoje para nós fazer a jardineira bunda rica de coelhinho Essa aqui gente, olha só que linda que é essa peça Agora para Páscoa, você quer tirar aquela foto book do seu neném, do seu bebê de quatro patas? E não acho uma roupinha legal para tirar, né? Sempre que vem roupinha da Páscoa, é aquela, aqueles conjuntos, aqueles moletom pesado e ainda não está tão frio para isso e eles sentem muito calor. Então, eu bolei essa jardineira, que ela é fresquinha, é gostosa e, pra, e sai. E é muito linda. E para tirar aquelas fotos, book para você colocar no Face, no Instagram, é show de bola, olha só. Você pode estar tá fazendo essa para menina. E essa aqui, ó, para menino. Olha só. Você só não coloca as, as sainhas. Olha só que linda que é essa jardineira. Então, nós vamos estar tá fazendo essa aqui hoje, gente. Essa aqui, ó. Vou estar tá explicando detalhe por detalhe como faz a orelhinha, tá? Foi uma dica da nossa amiga Lígia, né? Gomes. A orelhinha, eu vou estar explicando para vocês como faz o passo a passo dessa jardineira aqui. Mas antes, gente, eu gostaria de pedir para vocês, que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E você que chegou aqui por um acaso, vai em vídeos e faça um tour pelo nosso canal. Você vai ver todos os vídeos que nós já fizemos aqui. Foram muitos. Teve fantasias, teve camas muitos e muitos vídeos, ok? Nós também temos as nossas redes sociais, tem Instagram, tem Facebook e eu vou amar encontrar vocês lá no meu Facebook particular, é Sheila Ferreira Animania vai lá e manda o um convite lá que eu vou estar tá te aceitando com todo carinho vou gostar muito de te encontrar por lá, ok gente? Também pessoal, temos o nosso grupo online nosso grupo online funciona assim, você paga R$35,00 a primeira parcela e depois 15 reais todos os meses e todo mês eu disponibilizo um modelo com toda a grade do nosso da nossa tabela ok lá fica lá disponível para você baixar e produzir eu ajudo eu dou todo o apoio ok Já estamos com mais de 16 tamanhos lá postados ok os manequins pets também estão lá para vocês baixar e fazer tudo no grupo online tem uma variedade de molde lá você entra lá você já começa a tua confecção pet pessoal esse molde eu fiz um desafio no último vídeo que a gente gravou do little street eu fiz um desafio se você não viu você clica aí aí rola aí para baixo o link está aqui embaixo você vai lá ver eu fiz o desafio assim para o pessoal do grupo que eu ia disponibilizar esse, um molde tamanho 3, mas eu precisava de 20 comentários no vídeo Lira Street me dizendo qual molde você queria ganhar. Seria esse aqui ou esse aqui do vestido da Páscoa, do vestido de coelhinha. O grupo grátis, tá? Esse molde. Um desses dois moldes será disponibilizado no grupo grátis Mas para isso eu preciso de 20 comentários dizendo lá no, no vídeo do Little Street Eu quero este cheiro, eu quero aquele, eu quero esse. Eu preciso disso para saber qual molde você vai querer okay. Vamos lá fazer então a nossa jardineira bunda rica Vamos lá, mas antes roda a vinheta aí que nós vamos precisar para fazer a nossa jardineira. Eu usei esse atualhado aqui, para depois fazer o pompom do bumbum. Os moldes, aqui, a frente. Essa frente, você vai talhar duas vezes no tecido principal. Se você for fazer de, do outro tecido que não, não precise de forro, aí você talha duas vezes mesmo. Se você precisar de forro, você talha mais duas vezes no forro. Aqui nós vamos fazer com forro, tá? Um forrinho de malha. O tecido que eu usei é o chamuá, que eles falam, né? É um microfibra, é um tecido bem show de bola. Eu comprei esse roxinho, eu disse que a gente ia trabalhar bastante nesse roxinho. Esse roxinho aqui eu comprei ele em cetim e comprei ele em chamuá. Aqui, hoje nós vamos usar o chamuá, tá bom? Mas você pode estar usando tricoline, malha, outros tecidos. O que, que nós vamos pre precisar para fazer a nossa jardineira? Ah, dois velcos também, Tu vai precisar de dois velcos. Tá? Tecido com o que tem elasticidade, eu, eu acho melhor. Esse nosso aqui não tem elasticidade, mas eu fiz uma de malha e fica melhor com o um tecido que tem um pouco de elasticidade, tá? Aqui tá a alça. Tem que talhar quatro vezes a alça, tá? Essa aqui é a nossa costa. Você vai talhar a mesma coisa. Você vai talhar uma vez no tecido principal e uma vez no forro. Essa aqui é a nossa parte da frente. Da jardineira, uma vez tecido principal, uma vez no forro, tá? Então, aqui a frente eu já expliquei pra vocês. A saia. A saia você vai talhar três vezes, tá? Aqui a gente tá usando organza, mas você pode estar tá usando o tule, pode estar tá usando o tecido mesmo do da, da peça principal, você pode estar tá usando tricoline, pode estar tá usando outros tecidos. Então, esses aqui, são os, esses aqui são os materiais que nós vamos usar para fazer a jardineira. Agora, nós vamos pegar os materiais que nós vamos usar para fazer o boné da jardineira. Aquele boné de coelhinho, né? Então, aqui, tem a aba do boné. Você vai talhar três vezes, duas vezes. Eu usei malha aqui, tá? Duas vezes na malha. E uma vez, aqui, aquele tecido meu de cama que eu uso sempre. Tá? tá se você não tem você pode estar tá usando EVA outros tecido mais consistente ok então duas vezes na malha e duas vezes no tecido de cama orelhinha a parte pequena a parte pequena da orelhinha quatro vezes tá eu usei a cor que vai ser a peça dessa orelhinha aqui parte grande da orelhinha Quatro vezes também eu, Aqui eu usei o branco de malha Tá? A parte do capuz do boné Que é esse aqui Tem a marcação pra você cortar aqui, tá? Você vai talhar duas vezes Do gorro, tá? Duas vezes malha também Aí eu separei os filetes Aqui da cor da peça principal Pra passar E branco Pra gente passar no bonézinho Ok? Outra coisa, pessoal a Lígia, do grupo online, nos deu a ideia de nós usar arame para deixar as orelhinhas duras, né? Poder dobrar as orelhinhas. Então, eu não achei arame aqui. Então, eu vou usar esses pedaços de fio de luz. Ele é bem consistente, né? Pedi pro meu marido trazer o mais consistente que tinha. Então, você vai precisar de dois pedaços de fio de luz ou dois pedaços de arame. para colocar nas orelhinhas, na medida da orelhinha grande, ok? Então, vamos lá fazer... Essa peça, então, ok? Vem comigo pra costura que eu já mostro pra vocês como faz ela. Aqui, passada a overlock, você pode também tá queimando com o isqueiro, com a vela, né? Ou passando uma fitinha, um viés. Aqui, dado o acabamento da bainha, a gente vai franzir na overlock também. Eu já tenho um vídeo aqui mostrando como franzir na overlock. Vou lá e já volto. Então, aqui nós vamos pegar a parte das costas. Reservo o forro. As saias eu já passei ao veloz embaixo e franzi as três. Tá aqui franzida. Agora nós vamos pregar as saias. Você vai vir daqui, ó. Deixar um dedo. Vai deixar um dedo aqui, ó, pra cima. Medir a saia no meio e coloca ali. E daí, você vai vir fazendo esse arco aqui, esse meio arco. Ok? E a mesma coisa com a outra. O mesmo esquema que a gente fez o biquíni, que a gente fez o a calcinha. É o mesmo esquema, ok? Então, mede um dedo, coloca ali e vem até aqui. Se você quiser medir aqui pra dar certinho, tem coloco, faz um pontinho vou, com aquelas canetas que apaga depois. E aqui você prende com alfinete e vai e segue a marcação que você fez, ok? Vamos então colocar essa, esse babado aqui, esse franzido. Bora lá. Primeiro babado pronto, olha só, vamos fazer o outro, mesma coisa, você vai dobrar o babado no meio, achar o meio do babado, coloca aqui no meio desse outro aqui e passa uma costura aqui, ó. Esse efeito de arco que dá aqui é o que vai deixar a saia levantadinha, que aquele efeito como se tivesse colocado fio, fio de nylon. Mas, na verdade, é só a forma que costura ela. Então, aqui ó Essa forma que você coloca assim a saia é essa forma que vai deixar ela levantadinha, tá? Com aquele efeito como se tivesse colocado fio de nylon Só que não tem fio de nylon, não tem nada É só a forma que você costura ela Agora vamos pra última saia Mesma coisa acha o meio da sainha Achou o meio aqui, Coloca aqui no meio da tua peça E... Vamos pregar a última sainha. Então aqui tá feito o último babado, olha só que bonito que ficou, olha só. Aí agora a gente vai pegar aquele pompom, o que que eu fiz? Eu peguei aquele tecido atualhado, cortei ele redondo e fiz um fuchico, e daí só fechei o fuchico. Agora a gente vai pregar ele aqui, ó, ok? Vai colocar ele aqui. Vamos lá então. Ficou assim, ó. Então, nossa parte das costas tá pronta. Agora, nós vamos pegar o forro, o forro das costas, a vez com avesso, direito com direito, e vamos pregar aqui, ó. Passar uma costura aqui embaixo, ó. Cuidando para não pregar a saia junto. Vamos passar a costura aqui embaixo onde vai sair o rabinho aqui embaixo ok vamos lá essa peça você pode estar tá fazendo com lycra e com elanca e com lycra mesmo você pode estar tá fazendo ela e transformando ela numa roupa cirúrgica porque ela é bem segura tá A gente vai passar uma costura aqui agora, nas pernas, tá bom? Passar uma costura nas pernas e virar a peça. Aqui está pronta, agora a gente vai virar virar a peça no direito. Viramos a peça. Agora vamos pegar as frentes. Reserva nossas costas lá e vamos pegar as frentes. as frente Lembrando que elas têm que ser espelhadas elas têm que ser assim a gente vai pregar aqui, ó. Ó. Nas pernas aqui, ó, a gente vai passar uma costura, OK? OK, essa tá certinha. Agora a outra parte então, tá aqui as duas frentes pronta. Agora a gente vai encaixar nas costas. Nós queremos que as pernas fiquem para esse lado aqui. Ó, nós queremos que fique assim. Ó, nós queremos que ela fique aqui, ó, assim. Então, o que, que a gente vai fazer? Aqui, ó, virou no direito, ó, a parte da frente. Aqui, toma cuidado para ver se a parte da perna aqui. Tá casando certinho. Pra você não pregar o lado errado, tá? Aqui. Pra cima. Da frente. Você coloca branco com branco. Abraça aqui pro roxinho, pra outra cor. E vamos passar uma costura aqui. Deu pra entender, gente? Vamos lá de novo, que essa parte é importante. Vamos lá. Você costurou a frente aqui né você vai virar no direito virado no direito você vai prestar atenção se a parte que você tá ali qual parte vai casar qual lado vai casar é esse aqui ó porque as pernas da frente tá aqui as pernas das costas estão aqui então, eu quero que ela faça esse contorno aqui. Essa, é essa situação que eu quero que ela fique. Como que eu vou fazer pra, ele, pra ficar, pra me costurar aqui, encaixar certinho aqui? Então, eu vou erguer a parte da frente, erguer a parte de trás e da frente. Encaixar branco com branco. A parte da frente tá no direito, né? Branco com branco. E vou abraçar para esse lado aqui. E passar uma costura aqui, juntando as duas partes. Ok? Vamos lá, então. Aqui eu abracei e encaixei, ó. Tá vendo? Agora a gente vai virar, só desvirei pra mostrar. E vai vir costurando aqui, ó, parte da frente. Vai vir costurando até em cima. É complicadinho porque ele é pequenininho, né? Porque ela é pequenininha. Se você tiver outra, outra maneira pra fazer isso, pode deixar aí pra gente. Mas vai costurando aqui, ó. Vai arrumando, tentando, tentando não pegar a outra parte, né? A parte das costas. E vai passando uma costura aqui, tá? Quanto mais fino o pezinho, a costura mais fina, melhor é. Vamos lá, então. Então, tá aqui, agora a gente vira, ó Ficou assim a nossa peça Encaixamos aqui, costuramos aqui, aqui, ficou assim Então, agora a gente vai pregar aqui em cima, ó Embutido também A gente vai juntar aqui, costura com costura aqui E vim costurando até aqui, tá bom? Vamos lá, então Então, a gente quer que fique assim, lembra? Ó, perna aqui, perna aqui. O que, que a gente vai fazer? Vai juntar aqui. Branco com branco e abraçar aqui. E passar uma costura aqui. Ok? Vamos ver se deu certo aqui antes, né? Ok, deu certinho. Agora a gente vai continuar com a costura. Agora a gente vai continuar. Deu certinho. Agora a gente vai continuar com a costura. Vamos subindo até ali em cima, com a costura aqui. A dica que eu dou para vocês é, quando vocês forem fazer as peças menores, essa que nós estamos fazendo é uma 3. Mas, se vocês forem fazer uma, uma 1, 0, RN, 2, vocês tentem fazer com outro tecido que não precise forro. Aí vocês passam ribana nas pernas, e no rabinho ali vocês passam ribana. Tentem fazer com outro tecido que não precise de forro, pra não precisar fazer essa costura aqui. Quanto menor, mais complicado é pra fazer esse aqui, ok? mesma coisa aqui tá mesma coisa fez do outro lado aqui ó para juntar aqui vem aqui branco com branco roxo com roxo a costura aqui e vai passar uma costura aqui de fora a fora pelo lado de dentro lado do avesso Tá encaixado, tudo certinho, tudo bonitinho. Agora, a gente vai passar um press ponto de fora a fora nessa peça, ok? também, aqui nas pernas também a outra Aqui eu vou dar uma leve, vou na overlock dar uma leve franzida aqui, tá? Aqui nós vamos passar um filete, tá? Aqui nós vamos passar um filete, dobra assim pra dar acabamento, tá? E vem passando aqui, ó, tá? Chegar aqui, você corta o excesso, dobra pra dentro também, dobra para dentro também e finaliza ficou assim, ó. Se você tem a máquina de zigue-zague, você já passa um zigue-zague aqui, já dá acabamento. Se você tem o overlock, você vai lá no overlock, passa um overlock aqui, pra dar acabamento também. Se não tem nenhuma nem outra, você só rebate a costura, assim como eu vou fazer. Olha só, costura tá aqui, joga pra cima, rebate ela. Pronto, ó, costura rebatida. Isso é rebater a costura. Isso é pra quem não tem overlock e também não tem reto, não tem a zigue-zague, só tem a reta. Passa a costura na reta, joga a costura pra cima e rebate a costura, tá bom? Então, a nossa parte das de baixo da jardineira tá ok. Ok. Agora vamos fazer a parte de cima e depois o boneco Parte de cima Vamos pegar essa aqui Primeiro vamos pegar a alça e montar as alças as alças tirar as pontinhas e vamos virar as alças tá aqui viradas as duas agora vamos pré as duas alças vamos passar um pré nelas, deixar prontinha aqui Tá aqui as alças prontas e para espantada. Então, vamos pegar a nossa parte da frente, parte de cima, e vamos pregar a alça aqui, ó. Ó, fazer um xisco com ela e pregar ela aqui, ok? Vamos passar um pontinho aqui pra segurar, né? Então, feito isso, vamos pegar o forro Avesso com avesso E vamos Pregar ele todinho E deixar assim, ó Deixar até aqui Sem pregar, ok? Até aqui sem pregar Vou colocar as alças todas pra dentro Pra não pregar junto E uns quatro dedos De cima, quatro dedos para de costurar, ok? Vamos lá então. Vamos começar a, daqui de baixo já. Aqui a gente já mede quatro dedos. Daí... Daqui em diante, vocês já vão entender o porquê desses quatro dedos. aqui. Agora vira. Ficou assim. Agora a gente vai colocar essa parte da frente aqui. Tem a costura aqui, ó. Então, nós temos aqui é o final onde vai ficar, aqui, ó. Daqui até na costura, a gente tem que abraçar, essa peça vai ter que abraçar daqui até aqui na costura, tá? Ó, aqui, ó, tem que fazer isso aqui, ó, então, como é que a gente vai fazer aqui? Lembra os quatro dedos que a gente deixou, a gente vai dobrar pra dentro aqui, como se fosse costurar Porque ele é mais largo aqui embaixo Vocês podem ver o molde que ele é mais largo aqui embaixo Já pra fazer isso, tá? E aqui a gente vai dobrar pra cima Dobrar pra cima E esse pra dentro aqui Vai dar esse acabamento aqui, ó Aí você vai encaixar a tua peça até ali na costura aqui ó e isso você vai fazer para fazer esse lado Aqui no meio você sai fora. Chega, costura daqui até no meio. No meio você sai fora para fazer o outro lado. Agora o outro lado, mesma coisa, gente. Dobra para dentro. Vem com a tua frente até na costura essa parte aqui é um pouco mais complicada porque porque agora ela já tá com o outro lado costurado até aqui como eu disse se você se sente mais seguro colocando o alfinete primeiro coloca o alfinete é aqui Dali aonde é você parou, no caso aqui eu parei para mostrar para vocês como colocava. Você já pode ir reto, já colocar o outro, outro lado e fazer direto. Eu parei aqui para mostrar para vocês como faz. Então, dali você continua. Olha, ficou assim. Agora a gente vai para espontar essa parte aqui. E daí já fecha esses buracos que ficaram aqui, ok? Agora você vai colocar o velcro aqui. Você pode pôr por dentro, eu prefiro, ou por fora, como aquele do aquele azulzinho que a gente acabou que eu mostrei para vocês, né? Pode pôr aqui por dentro ou por fora. Eu prefiro por dentro. Então, a jardineira tá pronta. Olha só, aqui é o pescocinho, olha só que lindinha que ela é. Aqui, a parte do rabinho, parte da barriga, da frente. Como aquela nossa, que é um, se é um machinho, já, fica, já deixa livre o pintinho. Se é feminha aqui, é a parte que deixa livre a pepeca. E ficou assim. Então, essa peça tá assim. Essa é a jardineira. Olha só que charme que é essa jardineira. Ficou show de bola. Fresquinha agora, pros coelhinhos, né? Então, vamos fazer os, agora o bonezinho. Bonezinho é simples e também é facinho de fazer. Vou ensinar vocês a colocar o fio lá na orelhinha pra deixar ele durinho. Vamos lá, então. Então, pessoal, tá aqui o vídeo de hoje. Foi esse... Olha só que bonitinho essa jardineira aqui, ó, pra machinho. Ah, cheira, mas eu só tenho menina. Não faz mal. A gente tem a jardineira o menino também. Olha só que linda que ficou essa. Então, é só você não colocar a sainha e colocar o pompom. Fica lindo. Alternar as cores. Olha essa aqui. E essa foi a que a gente fez agora. Olha só que linda que ficou essa jardineira. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que tenham gostado. Se você gostou, não deixe de dar aquele joinha aí pra gente, que joinha básico. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, e que a gente tenha mais ânimo, mais vontade de trazer novas peças e novas técnicas para vocês, ok. Aqui está os bebês da Marli e da Lígia, aqui a Morgana e o Benjamin. Ah, já fizeram a peça, olha só que lindas que ficou essa peça. Então, próximo vídeo será das orelhinhas do chapéuzinho com orelhinhas, ok? Para o vídeo não ficar muito comprido, a gente vai fazer o bonezinho no próximo vídeo, ok? Para ele não ficar muito extenso, muito comprido, senão ia dar mais de uma hora. Então a gente vai fazer o bonezinho no próximo vídeo. Nesse a gente fez a jardineira. No próximo vai ter o bonezinho, tá bom, gente? Isso é só pro vídeo não ficar muito completo. Próximo vídeo, orelhinha com o arame, com o fio de luz, tudo certinho. Vou estar tá ensinando para vocês, OK? E aí, ó, se você não conhece o nosso trabalho, é a primeira vez que você está aqui, eu te convido a fazer um tour pelo nosso pelo nosso canal. Nós temos vídeos de fantasia, vídeos de cama, de outras peças de roupa, de roupa de inverno. Faz um tour aí, vai em vídeos e ali você vai achar todos os vídeos do nosso canal, ok? E se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho aí para receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E também curta e compartilhe os nossos vídeos e também nos acompanhe nas nossas páginas sociais. Nós temos Instagram, Facebook e eu também tenho o meu Facebook particular e vou amar te encontrar por lá. Também, pessoal, temos a nossas, os nossos grupos. Tem o grupo online. O grupo online funciona assim, você... Você... Pra entrar, paga 35 reais, depois todo mês 15 reais. E eu, todo mês, eu disponibilizo um modelo com todos os tamanhos da grade lá. para você baixar e começar a produzir. Já estamos com mais de 16 modelos de peças lá. Com certeza, essa peça, uma hora ou outra, vai aparecer por lá. Tá bom, gente? Então, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Até a próxima e beijinhos para vocês... Que torcem por mim. Tchau, tchau.